Bom dia a todos, é com alegria renovada que nós nos encontramos aqui domingo pela manhã para que conversemos à luz do Cristo sobre as mensagens é, sempre é, renovadas também do Evangelho e é com esse propósito que nós então é, nos encontramos sob aqui os auspícios né, da nossa casa espírita, Chico Xavier desta vez na modalidade online já que por questões sanitárias, né, estamos aí com uh, vedação das autoridades para que façamos uh, a reunião pública mas como a internet nos permite essa a aproximação, o prosseguimento dos trabalhos, então nós não deixamos de estar presentes aqui fazendo os nossos estudos, né? sempre proveitosos da doutrina espírita. E desta vez, como os amigos podem perceber, nós não estamos lá nas dependências da nossa casa por essas questões que nós acabamos de dizer, né? mas isso não impede que nós realizemos os estudos e busquemos, né, sempre com é, o entusiasmo, que é necessário sempre, busquemos então um pouco mais de luz, experimentar dessa luz divina, que, pela qual tanto nós ansiamos, né, mas que na sua generalidade pouco fazemos. Mas a doutrina está aí para nos exortarmos, para nos nos, inspirar nos e para uh, nos convidar né, a esse banquete uh, que é justamente o banquete das verdades crísticas. Renovo aqui o meu cordial bom dia. É sempre honroso falar aos amigos. E já né, antecipadamente agradeço aí pela atenção de todos. Vamos à nossa prece inicial para que nós iniciemos então com os estudos desta manhã. É necessário que elevemos o pensamento, coloquemos a nossa mente em um ponto fixo que pode ser a nossa casa espírita, pode ser o nosso lar, pode ser a imagem do Mestre Jesus, enfim. O importante é que fixemos a nossa atenção de forma a não dispersarmos durante a prece. Como sempre, nós iniciamos com a gratidão plena ao nosso Criador, a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade de aqui nos congregarmos, ainda que humildemente, modestamente, mas sempre com a honestidade necessária para buscarmos as verdades uh, supremas. Agradecemos também aos espíritos mentores da nossa Casa Espírita, que velam Diuturnamente aquele ambiente, de forma que ele seja sempre acolhedor e sempre é, uma fonte de orientação para todos nós é, que buscamos algum tipo de cura, algum tipo de conhecimento, enfim, alguma é, instrução relativa a, ao plano espiritual. Vamos também agradecer aos Espíritos protetores dos nossos lares, aos nossos amigos é, que nos protegem também mais de perto, a eles todas, toda a nossa profunda gratidão. Importante que sintamos neste momento, Toda a magnanimidade dos bálsamos que já somos capazes de receber, envolvendo-nos com a luz imarcessível do amor. aqueles que deixaram água para ser magnetizada, Pedimos aos amigos da espiritualidade que ministrem a esses recipientes o lenitivo necessário a cada um de nós. E por fim, nós rogamos que os ensinamentos dessa manhã possam ser assimilados, compreendidos com o maior nível de profundidade possível, graduado a capacidade de compreensão de cada um de nós. Certos de que não estamos aqui para ensinar, mas sempre para aprendermos juntos. E uma vez mais, agradecendo a Deus... Em seu nome nós iniciamos os trabalhos desta manhã. Que assim seja. Bem, uh, nós temos aí, né, como já foi divulgado, o estudo a respeito uh, de uma né, daquelas bem-aventuranças daquelas eh, maravilhosas bem-aventuranças que Jesus nos trouxe né, em seu Evangelho. Importante nós sempre lembrarmos que o Evangelho, mais do que o fator histórico, né, nós precisamos penetrar na sua essência, justamente aqueles princípios morais que Jesus eh, nos legou né, na sua passagem, a dois milênios. E não são princípios morais de uma época, não são princípios morais de um povo, mas são, como uh, nos explica uh, André Luiz, são o uh, um conjunto né, de leis universais. Né? André Luiz chama de código de princípios morais do universo, olha que lindo que maravilhoso nós como seres humanos aqui no planeta de expiação e provas já termos né, a condição de receber diretamente do mestre Jesus né, em sua passagem aqui é, uma noção sobre esses princípios né? é, tudo que nós já podíamos e podemos né, assimilar e praticar, né? Porque evangelho, como nos diz Emmanuel, se é para ser é, conhecido, se é para ser compreendido, é muito mais para ser vivido. Portanto, nós, cada um de nós, precisa ser o próprio evangelho de Cristo. Olha que, que linda, né? Essa orientação que nos traz a espiritualidade. E é nesse, nesse sentir, é nesse tom que nós vamos é, estudar um pouquinho mais sobre é, aquela bem-aventurança que Jesus é, disponibilizou né, para a posteridade e é conhecida como Sermão do Monte, né, o Sermão da Montanha, enfim. Mas nós vamos nos deter hoje lá na bem-aventurança que se refere à mansidão, né, à abrandura a afabilidade, a amabilidade, né? É... Situação essa que ainda né? nós, a humanidade como um todo, não conseguiu ainda é, realizar, né? Porque todas essas virtudes precisam ser realizadas, né? Não podem estar apenas no plano do intelecto, elas precisam fazer parte, né? de cada átomo do nosso ser, né? do nosso ser material, e depois de cada átomo do nosso ser espiritual. Bem, uh, o tema é a mansidão bem-aventurada. Diz lá, num breve texto né, que foi aí disponibilizado, que uh, o evangelho inexcedível de Jesus dentre os magnânimos postulados da sublime moral apresentada à humanidade, proclama a mansidão como uma das condições, condições para que o homem experimente os prazeres próprios da alma harmonizada com os valores imperecíveis da vida evolucionária. Os mansos, disse o mestre, herdarão a terra. E aqui nós temos dois pontos interessantes. né é, Quando diz postulados da sublime moral, é preciso que nós entendamos né? isso daí de uma maneira bastante razoável. Sublime moral. Não é, portanto, a moral dos homens, né? a moral é, que... A humanidade vai alterando né, ao longo uh, do tempo, de acordo com o seu processo de evolução. Não é essa moral mutável, é aquela moral perene, é a sublime moral. A própria palavra sublime já remete para algo que seja divino ou bem próximo do divino. Né? E essa é a função né, do significado da palavra sublime. Então é a sublime moral, aquela moral Irretorquível, aquela moral incontrastável, que é a própria moral divina, essa que é, regula, essa que equilibra e essa que harmoniza toda a criação. É essa moral que nós precisamos realizar em nós, né, na nossa trajetória. Evolutiva não é se apropriar da dessa moral, né? Porque essas virtudes celestes elas não são apropriáveis, né? Nós precisamos cada vez mais é, desenvolver a condição para acessá-las para alcançá-las quando assim se fizer necessário, né? Ou seja, no nosso cotidiano, a paciência, né? São é uma dessas virtudes, então. Há momentos do dia que eu preciso exercer essa paciência, né? Então, eu acesso essa paciência e para isso eu preciso construir um caminho, né? É, que me conduza até a essa virtude. E esse caminho é exatamente um caminho interior, um caminho personalíssimo, íntimo, né? Bem, uh... então... Essa mansidão, como condição inafastável né, para que o homem herde a terra. Foi assim que Jesus se referiu: né? herdar a terra. Né, é, se há dois mil anos uh, isso para muitos né, ainda não tivesse uma clareza, né, é, talvez mais ampliada, hoje, passados então dois milênios, e com todo o esforço que a espiritualidade vem realizando para que nós compreendamos realmente esse momento de transição é, pelo qual o planeta passa, né, como é, uma ação programada pelos engenheiros uh, cósmicos, né, pelos os engenheiros do espaço, ou seja, esses nossos irmãos maiores, é, isso faz parte da evolução do próprio planeta, né? E nós que nos vinculamos, que nos encontramos vinculados ao planeta, precisamos acompanhar esse momento evolutivo, né? Da nossa casa é, universal. E é, já sabemos, é, por meio de muitas informações, né? De todas as fontes possíveis, né? não só dentro eh, do Espiritismo ou da doutrina espírita, mas também outras fontes já nos informam que eh, nós estamos eh, vivenciando esse momento da transição planetária. A Terra se graduará né? dentro da hierarquia dos mundos, dentro da hierarquia das casas celestes, como um corpo vivo, né? a Terra é um corpo vivo também, né? tem um espírito que a mantém, mas enfim, e nós precisamos acompanhar então essa evolução. Se nós não conseguirmos né, é, acompanhar essa evolução, nós precisaremos é, mudar de domicílio, é né? assim que nos explica a espiritualidade. E aí nós iremos então para uma outra casa, apropriada ao momento evolutivo que nós nos encontramos. né? Porque aquele que nós precisávamos alcançar, nós então não teríamos alcançado. Então, essa transição planetária, é, que de acordo com o Espiritismo, é, será um mundo é, que é chamado de regeneração, né? alguns chamam de provas e regeneração, porque o momento expiatório ou o momento da expiação, então, já teria ou deveria né, ter sido superado é, pela humanidade. E aqueles que não conseguiram, então, terão a oportunidade de continuar o seu processo evolutivo numa outra casa universal. É assim que nós aprendemos, é assim que é nos informado. Muito bem. Os mansos herdarão a terra. Olha que lindo, né? O que, que Jesus está dizendo né, com isso? Muito mais do que sermos bonzinhos, né, usando um termo é, que geralmente se usa, muito mais do que isso é desenvolvermos um conhecimento profundo acerca do Espírito e que isso nos conduz a essa mansidão a que Jesus se referiu. Porque mansidão, desenvolver a mansidão em si mesmo, é um processo que exige muita compreensão acerca é, do lado espiritual da vida. É abandonarmos né, as baixas faixas de vibração da matéria, não que elas não sejam importantes, né, elas são instrumentos e é isso que nós precisamos compreender. Né? A matéria é apenas uma ferramenta. Ela é um meio, ela é um instrumento para o aperfeiçoamento do Espírito. Mas nós, né, é, a humanidade como um todo, ainda fica presa né, àquilo que a matéria oferece. E isso realmente não é salutar. Isso cria grilhões, isso cria é, prisões, né? que encarceram aqueles que assim se cometem. E o que nós precisamos é da liberdade. Né? Interessante que o próprio Jesus né, nos é, indicou o caminho né, para que nós conhecêssemos a verdade que ela nos libertaria. Então, num primeiro momento, nós precisamos da liberdade, né? precisamos conhecer a verdade, a compreensão, o estudo para que nos libertemos. Né? Então, a liberdade ela é necessária. Nós nos libertamos num primeiro momento para depois nos aprisionarmos ao profundo dever de servir. Olha que interessante, né a liberdade traz de uma certa maneira também um aprisionamento, só que é um aprisionamento de um espírito já liberto da matéria, aprisionamento no sentido de que esse espírito, então, já consciente né, de si mesmo, já conhecedor de si mesmo e de, e, e de seu papel dentro é, da criação, ele se aprisiona, então, ao seu indemovível é, dever, que é o dever de servir na obra do Criador. Olha que interessante, né? Parece filosófico, mas é a profunda verdade, né? É a profunda verdade, é isso que nos informa a espiritualidade. Bem, mas é preciso é, um pouco de é, abstração, né? O poder de abstração um pouco mais profundo, para que nós, então, compreendamos né? essa paisagem espiritual que nos aguarda, né? E é lá justamente que se encontra é, essas bem-aventuranças. Né? Bem-aventurança significa beatitude, muito mais do que felicidade, que é muito mais do que prazer. Né? Se pudéssemos dizer que a bem-aventurança bem é um prazer, nós diríamos que ela é um prazer então espiritual e não mais apenas material, passageiro, efêmero impermanente, né? É um prazer é, que se reveste da própria eternidade, né? Olha que interessante. Daí porque a beatitude, né? A própria bem-aventurança referida por Jesus e a mansidão, aprender a ser brandos, pacíficos, nós atingiremos esse grau que, juntamente a outros, é, nos habilitarão a sermos, então, herdeiros da terra, né? ou seja, permanecermos na nossa casa, mesmo ela avançando em nível de evolução. Olha que interessante. Bem, feito então esse preâmbulo, né, em que o Espírito então ele sai de uma ignorância, né, de uma simplicidade em seus aspectos intelectuais e morais, né, e avança buscando a própria evolução, ansiando desde o início, né, esse é outro ponto importante, ansiando desde o início pela felicidade, mas, talvez, né, ainda, é, porque constrito, né, porque ainda é, sob o influxo do poder que a matéria exerce, ele tem causado é, bastante sofrimento né, para si e também é, para aqueles que estão à sua volta. Ele, então, ele anseia pela felicidade, mas ainda tem conseguido apenas gerar o sofrimento, né? com as exceções que precisam ser ressalvadas. Muito bem. Então, se ele busca a felicidade, ele não deixa, né? não tem deixado de causar o sofrimento próprio e alheio, é, o que nos mostra um comportamento paradoxal, né? Almeja um objetivo e acaba realizando o outro, mas isso é, talvez porque não saiba exatamente o que seja a felicidade, né? muito possivelmente é, localizando-a né, no, no desfrute ou no deleite é, da matéria, desconhecendo que ela, né, a felicidade, é o prazer inefável do espírito que serve de um modo geral, né, ainda trata com descrença, né, a humanidade ainda trata com descrença é, e indiferença né, as questões do espírito e da vida espiritual, circunscrevendo, portanto, né, a existência, a sua existência, essa vida material, no ínfimo espaço-tempo é, que, que medeia, que medeia o berço e o túmulo, entendendo que a vida é esse espaço, né? é, que compreende o berço e o túmulo apenas. Nada concebendo além né, desses dois marcos. É, Para esses, esses irmãos é, adormecidos, o propósito da vida resume-se no imediatismo e na efemeridade da matéria, cujo sentido e significado né, o da vida quando né, eles se dão ao trabalho de conceber esse sentido e esse significado, eles é, concebem apenas que seja a busca do prazer ilusório para o corpo físico, né, sequer escogitando, sequer pensando é, nos destinos da alma imortal. Olha que interessante. Então é preciso que o homem saia, né, é preciso que nós saiamos da nossa identificação com o corpo. Nós não nos identificamos com o corpo e a mente. Né? Nós precisamos nos identificarmos com o Criador. É preciso deixarmos de buscar a identificação com o corpo e com a mente para que, transcendendo, nós façamos essa busca é, de identidade com o próprio Criador. E o Espiritismo nos auxilia né, nesse sentido, com sua maravilhosa e esclarecedora né, doutrina. O homem ainda não compreendeu né, que o corpo, a matéria, serve ao Espírito. Né? Todavia, né, é, ele, homem, continua se comportando, né, cultivando o servilismo do Espírito ao corpo. Ou seja, é, o Espírito que serve ao corpo, né, na sua visão ainda, é, ensombreada, né? E aí dessa dessa percepção, né, surgem todos os vícios, né, que nós já conhecemos. Os principais deles têm a sua fonte no egoísmo, no orgulho e na vaidade, né? Opostos justamente da humildade e da caridade, né, que nós precisamos desenvolver. Bem, é Dessa, desse panorama né, que nós estamos falando, surge né, é, para o espírito que já principia é, um despertamento, né, ele é, surge então a necessidade do estudo né, e a pouco e pouco é, ir conhecendo o propósito da vida, não da sua vida apenas, né, mas sobretudo da grande vida universal, né? aquela que se manifesta no universo, né, em todos os pontos, compreenderá gradualmente, né, assim que é nobre ao homem buscar um significado, um sentido para a vida, todavia, é, isso se encontra apenas no plano do intelecto, não é? esse sentido, esse significado, é, e portanto, no plano ainda da matéria, a grande se nós pudéssemos assim né, conceber, a grande vida imortal ela é destituída de significado ou sentido particulares. Isso nos é ensinado pela espiritualidade. A grande vida imortal é destituída de significado ou sentido eh, particulares. De sua compreensão, né, compreendendo né, um pouco dessa grande vida imortal, compreensão essa que está além né, do processo intelectivo, né, é um processo de sentir, de sentimento, é um conhecer com o coração, é, disso resulta que ela, né, essa grande vida, carrega em si muito mais que um sentido e um significado meramente humanos. Ela é a própria vontade divina em manifestação e nutrida por um sagrado propósito que é o da permanente evolução para além da forma. Olha que interessante, né? Não diz o Evangelho que no início, né? Deus criou o Verbo, né? Não é assim que está lá. O Verbo é a vibração, né? É a vibração da mente do Criador, né? E, e essa vibração, ela desenvolve-se, né? Em manifestação através é, das múltiplas e infinitas formas que nós encontramos no universo, que nós já encontramos, né? temos aquelas que o homem ainda sequer sonha né? existirem, é, então essas formas sejam tangíveis ou intangíveis, alcançáveis é, ou não pela ciência, né? é, alcançáveis ou não pela intuição, elas representam é a manifestação então dessa vibração inicial da mente do criador da qual nós tomamos parte né então é, é preciso que é, nós é, pensemos né que nós dediquemos um pouco mais do nosso tempo à realização desses estudos que nos remetem para é, essas dimensões né, que estão muito por detrás, muito além daquilo que a matéria é, tangível, palpável, é, pode nos oferecer. Para isso, então, como foi dito há pouco, é necessário o estudo, é necessário um compromissamento como aspirantes da luz, né, que todos somos, porque se nós nos resumirmos apenas a vida da matéria, né? É, nós precisaríamos é, citar aqui, né? Aquele, aquela, aquele belo pensamento é, de, de os indígenas, né? Das tribos nativas norte-americanas conhecidas por Blackfoot. É, então eles dizem, né? É, um pensamento dele deles, né, um pensamento muito verdadeiro, a propósito disso que nós estamos falando, eles dizem assim, o que é a vida? É a pequena sombra que corre pela grama e se perde com o pôr do sol. Então, se nós ficarmos atados, né, se nós ficarmos é, é, enleados né, apenas nos estreitos limites da vida física, nós seremos como essa pequena sombra, que corre pela grama e se perde com o pôr do sol. Olha que interessante, né? Esses povos já muito adiantados do ponto de vista espiritual. Né? Bem, e a doutrina, como foi dito também, a doutrina espírita é um poderoso né, auxílio para que nós é, principiemos a acordar dentro dessas realidades sublimes né, que envolvem a alma e o espírito humano. E o Espiritismo, segundo nos informa Emmanuel é um de seus livros, em de suas obras, né? todas elas maravilhosas, esclarecedoras, que precisam né, ser não só conhecidas, mas profundamente estudadas por todos nós, né? porque a cada leitura, a cada estudo que se realiza, é, novos horizontes né, são descortinados é como se fosse cada cada vez né desses que realizássemos esses estudos como diriam os gregos antigos né fosse uma propedêutica né ou seja fosse um estudo inicial preparando para outro mais profundo bem a missão então segundo Emmanuel nos informa a missão precípua, a missão principal do Espiritismo é o esclarecimento das almas, né, o espiritismo, se ele é, é, foi percebido no mundo, né, pelo seu aspecto é, da manifestação, né, pelo seu aspecto fenomênico, né, notadamente das mesas girantes, é, da das mesas, né, que que das das quais emanavam ruídos, né, a tiptologia, né, que eram as pancadas enfim, teve esse aspecto fenomênico, esse aspecto aparente, mas justamente para que o homem se despertasse para eles e por meio deles viesse então toda essa profundez de conhecimento que posteriormente é, foi nos trazido, né, seja inicialmente por Kardec e depois por todos aqueles é, que lhe seguiram né, o apostolado Léon Denis, Chico Xavier, enfim, toda uma pleia de, de espíritos de grande estatura espiritual que, abnegados e já tendo desenvolvido uma amorosidade muito grande por seus irmãos da retaguarda, muitos deles, inclusive, sobrestaram, ou seja, estancaram a própria evolução, já podendo alçar a novos planos de evolução, se detiveram por amor à humanidade, permaneceram né, onde estavam justamente para nos auxiliar, vencer as barreiras vibracionais e nos trazerem aqui essas mensagens sublimes que, quando compreendidas, nos elevam, nos enlevam a esses páramos sagrados, mesmo estando aqui chumbados né, à matéria. Olha que interessante. Então, é necessário que nós é, rendamos né, a nossa gratidão, rendamos é, o nosso respeito e a nossa reverência né, a esses nossos irmãos. Interessante que Kardec, né, na introdução é, do livro dos Espíritos, lá no item 8, ao fim do item 8, ele diz assim, né, acrescentamos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Olha que interessante né? essa exortação de Kardec para todos nós. E depois ainda ele acrescenta, né? Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Interessante, né? Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter ouvidos de ouvir essas verdades supremas que esses nossos irmãos nos trazem né? porque senão é, é como se eles estivessem como Jesus mesmo assinalou é, jogando pérolas né, ali na lama então não, não pode bem é, na Bíblia né, se nós formos olhar, olhar aí no texto sagrado nós vamos encontrar então lá em Mateus capítulo 5 versículo 5 né, o capítulo 5 todo ele sobre o sermão do monte mais especificamente no versículo 5, nós temos então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse herdarão a terra, conforme já foi explicado, é justamente o processo né, de transição planetária. Herdar a terra, mas não é herdar a terra atual, porque essa nós já estamos herdando, nós já estamos aqui, né? mas herdar a Terra é tornar o seu herdeiro na sua graduação cósmica, né? dentro da sua escala evolutiva. Então, é permanecer aqui, mesmo a Terra se elevando né? em frequência dentro uh, desse universo, fazendo ela, a própria Terra, o seu plano uh, evolutivo, né? já previamente uh, delineado, conforme também já foi dito. Então, nós estaremos saindo desse mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração, né? onde haverá o predomínio do bem. Né? Olha que maravilha de nós pensarmos isso, né? onde haverá o predomínio do bem. E as últimas oportunidades, né? como também nós já sabemos, estão sendo dadas né? a essa multidão de Espíritos, assim como para nós mesmos, é, de ter talvez uma última oportunidade reencarnatória para atingir pelo menos o um mínimo de condição para permanecer nessa terra regenerada. Herdar, portanto, né, essa essa esse benefício, né, que é justamente acompanhar a nossa casa no seio celeste, a nossa casa física, né? Bem, no Salmo interessante que os, uh, Jesus, né, ele se referiu muitas vezes aos Salmos. Os Salmos nós sabemos que são os cânticos, né, os, os hinos, ou os poemas, né, que traduzem essa essa adoração, é, muitas vezes traduzem algumas verdades, né, é, da espiritualidade e, e que segundo consta teria sido escrito aí ao longo de um milênio, né, por volta é, do século 15 antes de Cristo até o século 5 ou 6 antes de Cristo. Então vários é, atribui-se, né, a autoria dos Salmos a vários autores, né, a vários profetas. O principal deles, quase que a metade, né, dos Salmos, a Davi, né, o rei Davi. E esse Salmo que eu vou ler é, justamente do rei Davi, que é o Salmo 37, né, no seu versículo 11, ele diz exatamente o que Jesus disse né, depois, lá no seu Sermão do Monte. Então, o Salmo diz assim, Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Olha que interessante, né? Claro, o mundo de regeneração, que é esse pelo qual nós estamos a caminho, né? E queira Deus, permaneçamos, né? façamos por merecer essa permanência, é um mundo de regeneração, ou seja, um mundo em que a paz né, entre os homens será é, nítida, né? será uma realidade. Né? É dito que ainda haverá algumas exceções, mas de caráter mínimo e ainda é, depois serão tomadas pela espiritualidade é, a, a providência né, para que esses nossos irmãos então, se adequem é, dentro de um lar cósmico é, compatível né, com a sua realidade vibracional. Então, nesse momento de transição, pelo menos nos primeiros tempos né, dessa consolidação, ainda haverá essa é, diminuta perturbação no ambiente, né? mas isso é explicado pela espiritualidade e nós não vamos entrar nesses detalhes aqui. O importante é que os mansos herdarão a terra, né? Então nós precisamos desenvolver essa mansidão, essa mansuetude, essa brandura em nós mesmos, né? E aí expressarmos-nos perante a vida de uma maneira afável, de uma maneira amável, mesmo diante das turbulências que as pessoas, as circunstâncias nos oferecem, né? É, o fato, explicam também né, os, os grandes irmãos aí da espiritualidade, esses mestres maiores, explicam que o fato de nós buscarmos com veemência, com perseverança, né, perseverança significa o máximo de honestidade possível, né, é, ser sério, ser sóbrio em relação a si mesmo, no mais alto grau né, de expoência, que, que seja possível. Isso é a perseverança. Né? Perseverança não significa teimosia, né? antes de tudo significa sabedoria né? em saber se comportar diante é, ou durante o processo de uma busca. Isso é a perseverança. Bem, é, então eles, esses é, mestres, né? nos ensinam que aquele que busca né? com assiduidade, com perseverança, a, a luz... É, não que eles ficarão isentos das turbulências da matéria. Claro, isso não muda né, de uma hora para outra, porque é próprio né, de um mundo é, de expiação e provas. É deste mundo, é próprio deste mundo, esse tipo de vibração. Né? Então, nós não deixaremos de é, sermos defrontados por eles. O que muda é justamente a visão que nós temos sobre esses fatos, né? São fatos que não vão perturbar a nossa ordem interior, muito pelo contrário, possivelmente nós estaremos contribuindo né, para que esses fatos, essas circunstâncias, né, essas pessoas, elas inclusive recebam de volta é, é, uma energia totalmente diferenciada daquelas que elas estão pretendendo nos integrar, entregar desculpem é, e isso representa aqui um outro ensinamento de Jesus né? que é o apresentai a outra face né? Jesus não estava de forma alguma querendo que nós é, nos martirizássemos, não é isso quando ele diz para que nós apresentássemos a outra face é justamente para que nós apresentássemos a outra verdade se o mal é, é apresentado, nós apresentaremos, responderemos com o bem. É isso que Jesus nos ensinou. Como ele ensinava por parábolas, né? cabe a nós buscarmos é, o significado profundo né, daquilo que ele nos ensinou. Bem, nós temos também, é, lá em... Mateus ainda, né? no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 11 e nos versículos 29 e 30, Jesus mesmo dizendo, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo aqui, né? todos sabemos que jugo, é, originariamente, representa uma peça de madeira que liga, né? que vincula duas animalhas, né? ou dois animais, né? para que eles caminhem juntos. Né? Essa é a função do jugo, um jugo é uma peça de madeira, essa é a, é a origem. Né? Mas Jesus, claro que não estava se referindo à peça de madeira, estava apenas simbolizando. Né? julgo o que Jesus estava dizendo, é a vinculação, né? não deixa de ser uma conexão, uma ligação, mas é a vinculação com a consciência crística, com a sabedoria divina. É unir, é jungir né? a nossa consciência individual, pequena, diminuta, Fazer de tal maneira que ela então se vincule com a consciência crística, a consciência do Cristo, a sabedoria do Cristo presente no universo, né? E é claro que isso é através de estudos, através de boa vontade, tudo isso que nós já falamos. Então, esse jugo é justamente essa vinculação da nossa consciência individual com a consciência e a sabedoria crística, né? E fardo, quando ele se refere a fardo, que o fardo é leve, é justamente né, porque o fardo de Jesus é justamente a carga né, da liberdade que esse julgo proporciona. Olha que interessante, né? Quando nós nos estreitamos, como, quando nós nos comungamos com a consciência crística, e muitas vezes nós fazemos isso em alguns momentos, em alguns segundos, né? É, quando estamos em meditação, enfim. Mas o ideal é que nós façamos isso recorrentemente, né? Aliás, realizemos é, o céu aqui na Terra, né? Então, nós estaremos é, justamente unindo, né? Vinculando, elevando, comungando a nossa própria consciência individual com a consciência crística. E aí o fardo, né? Que que, que representa uma carga, né, que geralmente representa um peso, passa a ser justamente a liberdade. Né? Por isso que ela é leve, a liberdade né? que esse jugo então proporciona. O fardo da consciência na matéria é pesado. Quando nós pomos, depositamos, fincamos a nossa consciência na matéria. Então, realmente, o fardo é pesadíssimo e isso... E disso, melhor dizendo, todos nós já sabemos, né? Porque ele prende, oprime, né? É... Enfim, já o fardo da consciência no espírito é quando nós voltamos a nossa consciência para a realidade espiritual, mesmo estando aqui na matéria, utilizando, portanto, né? já com essa compreensão. Utilizando, portanto, a matéria como uma ferramenta, como um instrumento e não como um fim em si mesmo. Né? Nós, então, nos valemos da matéria. Então, esse fardo, a nossa consciência, é, estando, portanto, no espírito, né? essa consciência, esse fardo é leve, justamente porque ele traz a liberdade, ele liberta né olha que interessante né esse esclarecimento da espiritualidade é interessante que também se nós buscarmos né? são várias passagens né do Evangelho mas se nós buscarmos por exemplo em Lucas 21,19 na vossa paciência né Jesus dizendo na vossa paciência possuir as vossas almas interessante né então Jesus não está fazendo uma cogitação, ou não está supondo, ou não está pretendendo, né? Quando Jesus diz possuir, né? Ele está usando é, a voz imperativa do verbo, né? Portanto, a voz imperativa é aquela voz que afirma, né? Então, ele está dizendo. Na vossa paciência possuir as vossas almas. Ele está afirmando, né? Se nós desenvolvermos a paciência, passaremos então a possuir as nossas almas, né? O que exatamente significa, né? Possuir a alma é justamente estar no comando, né? Ter o comando da sabedoria e não estar sob o comando da ignorância, né? olha que interessante, isso é possuir a alma, né? é ser senhor de si, não no aspecto é, dos vícios do mundo, mas sim nos aspectos das virtudes da espiritualidade. E ainda lá em João né, 16, 33, Jesus diz assim, Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhas, tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Bem, temos aqui algumas. Poderíamos, né, aqui discorrer sobre algumas questões que é essa afirmação crística, né, que Jesus fazendo, Sob o influxo do Espírito Crístico, mas vamos nos deter apenas. Eu venci o mundo, né? O que é justamente o que é proposto uh, no ser de brandos, né? Sede manso, porque darás, né? É, herdareis, né? Melhor dizendo, o mundo. Né? Então Jesus diz: Eu venci o mundo, esse mundo de provas e expiações, né? que era o mundo em que Jesus estava vivendo né? naquele momento. Então, vencer o mundo é preciso que nós também é, entendamos um pouco mais, aprofundemos um pouco mais sobre é, essa questão que Jesus nos trouxe. Né? Vencer o mundo é, é superar né? é, o, que, o, o que é próprio do mundo, é a superação daquilo que é próprio do mundo, próprio da matéria. E vencer aqui não é subjugar, né, alguém ou algo, não é colocar-se acima de alguém ou algo, né, pela imposição da força. É simplesmente alcançar a plena compreensão de que um mundo de expiação, de expiação e provas é, é um celeiro abençoado, abençoado de lições para o espírito em trabalho de assese, né, ou seja, em trabalho de crescimento, de evolução. E, sendo assim, cabe, cabe a esse Espírito dele extrair a essência né, desse mundo, né, extrair a essência de seus ensinamentos. E se, por hipótese, né, apenas aqui por hipótese, vencer, pudesse advir de uma batalha, né, como o nome sugere, lá em cima, eu venci, né, se, por hipótese, né, essa palavra, então, pudesse nos remeter a uma batalha, essa batalha necessariamente seria interna nas plagas da própria alma, nos páramos da própria alma e jamais nos campos exteriores ao ser. A batalha exterior decorre da ignorância ensombrecida, a batalha interior da sabedoria iluminada. Vencer o mundo é assimilar todo o aprendizado por ele oferecido, transcendendo-lhe os impositivos de atração para as encarnações compulsórias, saindo, né, aqui no dizer de outras filosofias antigas, né, é, saindo é, do ciclo da vida e morte, ou da roda de samsara. Né? Enfim, é alcançar a condição evolutiva para espiritualizar a matéria e não mais ter o espírito por ela, materializado, olha que interessante tá? então é preciso que nós realmente pensemos a respeito de tudo isso lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, já fica a recomendação aqui para os amigos, né? se quiserem dar uma olhada lá é um capítulo todo dedicado uh, a essa bem-aventurança a que nós estamos uh, aqui hoje né? humildemente conversando sobre ela é o capítulo 9, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Né? Lá são tratados temas como a, como a afabilidade, a, do, a, a doçura, a resignação né? e a paciência. Né? Bem, aliás, a paciência é uma lei. né? Se nós entendermos bem o que está escrito lá, ela é uma lei, a, a paciência. E nós não podemos, como já sabemos, nos furtarmos às leis de Deus. Mais cedo ou mais tarde, precisamos, portanto, desenvolvê-las em nós mesmos, né? Bem, em resumo, se nós olharmos aqui pelo pelo texto bíblico, né, pelos Evangelhos, em resumo, Jesus ensina com a autoridade, né, de sua experiência sobre a inafastabilidade, sobre eh, a imprescindibilidade da mansidão para a elevação do Espírito na escala evolutiva. E parece até um silogismo, né? ou seja, parece até uma proposição lógica, aquela que nós aprendemos na escola, é, esse ensinamento de Jesus. Porque se nós juntarmos as passagens do Evangelho, nós vamos é, compreender exatamente isso, né? que a mansidão, é, faz né, como uma virtude em potência que nós já temos precisamos apenas realizá-la né, e no trabalho do cotidiano que nós fazemos isso porque afinal de contas estamos matriculados numa grande escola e também num grande hospital né, em, que é o planeta então, é, então nós é, vamos ver exatamente isso né, que Desenvolvendo essa virtude da mansidão, dentre outras, né, nós estaremos herdando a terra. Né? E o próprio Jesus nos deu o próprio exemplo, né? porque ele disse assim, né? eu vou fazer um resumo, ele disse assim, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Depois ele diz, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E depois ele conclui, eu venci o mundo. Então, ele não está falando ele, de conjecturas, de hipóteses, de suposições ou de ilações. Ele está contando para nós a própria experiência. Ele está dizendo né, que os mansos herdarão a terra. E ele, depois ele diz, aprendei de mim, aprendei comigo, que sou manso e humilde, porque eu venci o mundo. Olha que interessante. Né? Então, ele está passando para nós a própria experiência. Bem, nada mais claro, né? Para o homem, né? Basta nos a paciência, a boa vontade, o bom ânimo, a fé, a coragem e tudo isso aliado, né? Ao estudo edificante e isso resulta claro no processo da auto-iluminação. É preciso que se desenvolva ou desenvolvam os frutos do Espírito né? como asseverou o apóstolo Paulo aos Gálatas porque os frutos da matéria nós já sabemos são todos esses que nós temos aí à nossa volta né? o ódio, o rancor, a falta de humildade, a prepotência enfim, o... isso resulta em guerras, em fratricídios enfim, né? tudo isso que nós já sabemos mas os frutos do Espírito é, o Paulo, né, Paulo de Tarso, ele, na sua carta, é, na sua epístola né, aos Gálatas, ele muito bem é, nos trouxe lá no, no, versi no capítulo 5, versículos 22 e 23. Ele diz assim: né, Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade. Mansidão e o domínio próprio. Né? Então, foi isso que Paulo nos afirmou como frutos do Espírito. Ou seja, é, nós precisamos desenvolver essa virtude ou essas virtudes que ele, ele, que ele citou aqui é, em nós mesmos. Né? E desenvolver essas virtudes é, significa realizá-las né? tirar da potência que nós já temos e realizá-las. Isso é um trabalho do cotidiano e que nós estamos tentando fazer já há milênios, né? durante incontáveis encarnações né? que nós já tivemos. É, um mestre da espiritualidade recente, né? é, um mestre indiano, um yogi, é, enfim, é, Yogananda, né? Para Hansa e Yogananda, ele diz assim que os que são mansos e humildemente receptivos, prestemos atenção, né? Quando nós lemos esses textos, só um parêntese. Quando nós lemos esses textos desses grandes mestres, como esses que acabamos de ver acima e mais esse e outros, nós precisamos beber, né? Aurir embriagarmos do sentido profundo de cada palavra, porque senão nós ficaremos apenas na superfície da mensagem. E todo é, o seu lado espiritual, a profundeza espiritual, está por detrás, né? está no espírito, digamos assim, que cada palavra encerra. Então ele diz assim, os que são mansos e humildemente receptivos atraem o invisível auxílio dos anjos beneficentes das forças cósmicas, que lhes concedem bem-estar material, mental e espiritual. Assim, os mansos de espírito realmente herdam, não apenas toda a sabedoria, mas, juntamente com ela, também a terra. Olha que interessante, né? Então... É, é algo que reforça né, aquilo que nós estamos é, falando sobre o Evangelho. É, há um espírito que psicografa e que atribui-se, né, ele mesmo, atribui-se o nome de Hermes, né, um nome bastante sugestivo né, para quem estuda a espiritualidade, e ele mesmo afirma que teria vivido né, nas escolas, durante o período das e participado inclusive do das escolas iniciáticas do antigo Egito, né? Do antigo Egito. É, as escolas de sabedoria. E ele tem psicografado com o médium do Sul, Roger Botini Paranhos, aliás, são obras magníficas, essa é uma delas, né, que chama A Nova Era, justamente fala sobre as condições que nós precisamos estar atentos e desenvolver para que possamos né, permanecer na vibração que o planeta alcançará em breve, né, porque senão seremos, assim como aconteceu é, com os nossos irmãos de capela, né, nós seremos degredados, seremos exilados, para um planeta compatível com o nosso nível de vibração, assim como foram aqueles nossos irmãos de capela, que não conseguiram acompanhar a evolução é, da casa espiritual em que viviam e tiveram de, então, é, ser conduzidos né, a um planeta que estava em níveis inferiores àquele. Mas tudo isso também tem um propósito, né, porque aqui eles vieram, como nós sabemos, e auxiliaram muito nas questões é, da evolução tecnológica né, do planeta, enfim. Né, isso data de milênios, milhões de anos. Né, segundo consta, consta, eles teriam é, vindo para cá é, durante a quarta raça, né, meados da quarta raça humana. E aqui nós não estamos falando de de, de raça amarela, branca, não é isso, são raças mães, né? como são chamadas na época, inclusive, dos Atlantes. Né? Bem, mas isso é uma outra questão, é só para situar aqui, né? para contextualizar o que nós estamos dizendo. Então, esse espírito Hermes, né? ele diz assim, em algum momento desse livro, A Nova Era, ele explica assim, é hora de o homem compreender que o estágio do amor e das virtudes cristãs transmitido à humanidade por Jesus está por encerrar-se, não havendo mais tempo para adiar a necessária transformação espiritual voltada para esses sublimes conceitos. Em breves décadas, Estaremos ingressando definitivamente na nova era, onde novas metas direcionadas ao progresso espiritual e humano deverão ser conquistadas. E nesse novo ciclo de crescimento espiritual, somente os eleitos do Cristo terão lugar no banquete de luz e felicidade prometido pelo grande mestre, em sua inesquecível passagem pelo mundo dos homens. Lembremos, portanto, o amorável alerta de Jesus. Bem-aventurados os mansos e puros de coração, pois estes herdarão a terra. Interessante, né? E para que nós é, já caminhemos aqui para a finalização, né? É, eu trouxe também um trecho aqui de um livro de Chico Xavier, é, psicografado né, juntamente com o espírito é, Néio Lúcio, Néio Lúcio também um espírito aí milenar de uma evolução é, bastante razoável. Né, segundo consta, esse espírito ele já é, teria acompanhado Emmanuel né, lá há milênios. Né, consta, inclusive, é, do livro... 50 anos depois, Consta ele participou né, como personagem né, do livro 50 anos depois do livro Renúncia e é, também, segundo Consta, recentemente ele encarnou aqui no Brasil né, dentro de um projeto educacional, né, dentro de um projeto de educação. Ele foi um professor né, e o filho dele era chefe né, do Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, é, quando o Chico trabalhava naquela fazenda, né, na fazenda Modelo. Então, interessante, né? e, são interessantes né, essas informações, porque é, nós vamos amarrando tudo, né? vai tudo é, sendo montado né, como um quebra-cabeça. E esse espírito Neio né, Lúcio usou esse nome justamente porque lá em 50 anos depois, ele era... É, Hum, viveu né, naquela época, 50 anos depois daquele livro né, de Emmanuel, que foi há dois mil anos, né, ele viveu como Quineio Lúcius. Quineio né, Lúcius. Então, ele trouxe esse nome de Neio Lúcio aqui durante a psicografia. Bem, é... o nome dele aqui era outro, claro, né? Era, é, salvo engano, Arthur Joviano, salvo engano, Arthur Joviano. Bom, mas isso não importa, nomes não importam, o que importam são as mensagens. Então ele diz, né, num livro psicografado com, com Chico Xavier, ele, ele diz assim, né, justamente comentando essa passagem né, daquele que precisa ser brando, precisa ser pacífico. E ele conta que é um episódio em que Jesus né, estava reunido com seus apóstolos. Não consta isso da, do evangelho, né? é mais particular. Jesus, na intimidade com seus apóstolos, em casa de Pedro, estavam lá e foi perguntado para ele né, justamente por que, que Jesus estava né, é, pedindo para que a pessoa fosse branda, fosse paciente, etc, etc. Né? E estavam dando um outro entendimento ao que Jesus realmente quis dizer. E aí, então, ele diz assim, E o Cristo sorriu, como tantas vezes, e enunciou calmo. Então, Jesus dizendo, Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura, cordura é um termo que significa é, de gênio manso, pacífico, né? Aquele que não conflita, que não diverge. Vem da palavra cordato, né? Que em última instância é de coração, né? Tem a origem coração no latim, né? E por ter origem no coração ali está a sabedoria, né? Então ele diz isso, né? É, e aí ele continua, Jesus continua, né? Então ele, ele não fez né, a apologia da covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios, né, aquele de enganar, né, se fazer calmo, se fazer paciente, justamente quando quer atingir o um objetivo contrário, né? então as pessoas que se afeiçoam a semelhantes artifícios, sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que todos somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que os solicita sem saber o que pede. Lindo, né? Abençoados os que repetem mil vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo desaproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo... Que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe as, os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é Senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Lindo, né? Bem, o horário já está se exaurindo, né? E nós precisamos encerrar, muita coisa a ser dita, enfim, né? É maravilhoso. É, lermos textos assim tão esplêndidos, tão é, profundos, né? tão penetrantes né? de espiritualidade que às vezes nós até né? é, sentimos uma alegria e sorrimos durante a leitura porque vamos imaginando né? tudo aquilo que está sendo é, dito ali, né? toda aquela ideia que está sendo trazida, né? ali nas apertadas palavras, né, para que nós entendêssemos ou as entendamos. Bem, é, então é preciso, é, como diz também né, lá no, no livro Pequeno Príncipe, né, é, aliás, fantástico livro, livro né, Pequeno Príncipe, naquele encontro que o príncipezinho, né, o pequeno príncipe faz com a raposa, né, talvez os amigos irão se lembrar, né, ao menos aqueles que já leram o livro, quem não leu, fica aí também recomendado. Mas quando ele encontra com a raposa, a raposa, né? a raposa é, tem o um, um significado de astúcia, né? É, enfim, mas ele se encontra com a raposa, né? gostou da raposa, né? dentro da sua aparente ingenuidade, né? do pequeno príncipe, e, e ele quer brincar com a raposa, né? E a raposa diz para ele que não, né? E ele fica chateado, enfim... Mas a raposa explica né, que é preciso que ele, primeiro, né, antes de brincar com ela, é preciso que ele primeiramente a cative. Né? E aí ele pergunta, né, dentro da sua ingenuidade aparente, conforme disse, né, o que é cativar? Né? Ele pergunta à raposa. E a raposa dá uma resposta esplêndida, né, que serve aqui para o nosso estudo. Ela diz que cativar é criar laços cativar é criar laços, tornar ou tornar-se necessário. Olha que, que coisa linda, né, esse ensinamento. Aliás, o livro todo é um ensinamento, né? Então, cativar é criar laços. E aí nós podemos, né, imaginar, né, aqui dentro do nosso estudo o que nós estamos efetivamente cativando, né, na nossa passagem, na nossa romagem. O que nós estamos cativando? A ilusão né, ou a realidade? Estamos estreitando laços, né? estamos é, nos tornando necessários né, para a ilusão ou para a realidade? Estamos cativando a aparência ou a essência de tudo? Estamos cativando os excessos ou estamos cativando o comedimento? A razoabilidade. Nós estamos cativando a volubilidade ou a constância? Enfim, estamos cativando a irascibilidade, né? a raivosidade ou a brandura proposta por Cristo? Como né, nós estamos terminando de estudar né, no dia de hoje, a brandura é um dos aspectos da humildade redentora do Espírito, que firmemente busca a percepção de Deus em si e a partir de si mesmo, experimentando assim uma das bem-aventuranças reveladas pelo mestre amigo. Né? Então, é isso que nós é, precisamos compreender. Né? Espero que, é, dentre muito que precisava ser dito ainda a respeito, mas talvez numa outra oportunidade, é, nós vamos aqui é, encerrando eu espero é, ter despertado ainda que minimamente né, com esse tema é, a atenção dos amigos para essas verdades né, que sobrepairam que estão além né, do plano físico e que nós não encontramos aí pelas esquinas né? nós precisamos realmente é, buscar dentro de filosofias sérias, né? quais é, ou qual ah, essa, né? a do Espiritismo, que nos apontam né? esses caminhos, né? nos dão essas direções. Não é questão de seguir um mestre. Né? Aliás, o verdadeiro mestre é, ensina que ele não deve ser seguido, ele é apenas uma placa, ele é apenas um indicativo né? em que aponta direções, porque a caminhada cabe a cada um de nós, olha que interessante. Bem, então, é, realmente espero ter contribuído aí para o processo né, de, de raciocínio, processo é, de reflexão de cada um dos amigos. Agradeço outra vez pela atenção, pela paciência de todos e vamos à nossa prece final. Vamos elevar o nosso pensamento. Agradecendo novamente a Deus por mais esses momentos de estudos em que tivemos o envolvimento, em que tivemos o auxílio, a intuição dos amigos da espiritualidade e se algo não ficou plenamente compreendido é por déficit desse instrumento aqui que é, falou aos amigos no dia de hoje, e não pela grandeza dos ensinamentos. Gratidão também aos mentores da nossa casa espírita, aos mentores dos nossos lares, ao nosso mentor em particular, esses abnegados irmãos, que nos auxiliam a todo momento, nos intuem, nos inspiram e muitas vezes nos conduzem pelas próprias mãos. Que as nossas águas permaneçam magnetizadas com os eflúvios, com os lenitivos medicamentosos da espiritualidade, de forma a atender em algum nível dos nossos corpos de manifestação as enfermidades que ainda possuem e que o esclarecimento, a busca, o anseio pelo conhecimento possa estar sempre presente e cada vez mais nos nossos corações. Que Jesus nos abençoe a todos e que busquemos a mansidão do Mestre, amigo, em todos os momentos. Que assim seja. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquemos com Deus.